eu sou o Sean Junior não Be Beleza galera, a partida vai começar então, Ah, o do panda logo primeiro galera, galera, todos são difíceis menos o primeiro Ah não, o do panda? Não, para tá? <risos> você é difícil É, todos são difíceis panda filha do panda Oh, oh, oh, oh Opa, para aí, para aí. parece que eu falei Uma coisa que para mim falar Acabou que você fez um vídeo. Ah, cala em... a boca, ah. seu... Acabou que Acabou que Amanhã do panda. Entendi. Eu também. Passei. Amanhã do panda é você e doando na frentezinha assim. A ideia. Eu não sei qual é. Esse. Ah, não. Olha é esse, cara. É Um absurdo de difícil. Mano. Ai, meu ânus. Parei, já. Eu morri na terceira Nossa, linha de difícil. primeira. Isso, ah. é ah, ele... Nossa. Terceiro? Eu achava que ele era mó... Gran... O okay. quê? O quê? Hã? Hein? Não, olha o, o... cara já finalizou. Tudo. Aí, oh, é, nossa, eu caí do lado e cortei. É. Nossa. Também viado. tô no quarto. Viado. Mentira, cara. Nossa, esse daqui é o um mais difícil, velho. Não, pera. Eu... Eu não lembro. Eu tinha um mapa de flores que ele era muito um difícil. Mano, na moral, velho. Esse daqui eu vou ter que errar muito, velho. Eu vou errar... Eu vou errar muito esse. Epa, eu tava caindo na água, meu jogo travou. Nossa. E com isso eu morro. Eba, felicidade, hein, galera. Eu vou passar esse daqui, mano. Não, tem um depressão. Tem tenho... um. Uh. Coisa, né, tá Cala a boca. Ah, <risos> <risos> é, você tá me falando? Ok. Beanie Paul and Dream is a California Olha esse lance! Nossa! Ah! É o mais impossível! Mentira que eu passei de... Passei de primeiro! Seu rabo! Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Ah. Oi João, sabe o próximo? Ele é tipo aquele lá do tron, sabe? Ah, o último. O... De, é é de... de Não, mano. Não, Midora, você não vai passar essa merda. Ah, não. Você não vai passar, mano. Você nem viu que eu caí, né? With kind of dream. A Pronto, passei. Não. Ih, olha o quinto, olha o quinto, olha o quinto. Que merda. Eu te odeio. Eu também te odeio. Eu te odeio mais. Não! Se fodeu. <risos> eu sou Xundi, eu sou idiota. É... É, o autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Ih, so... travou. Não. Eu vou, te, eu vou desativar esse player mano. Eu desativo, que horrível. Eu te escorno, manso. Mentira! Ah, não. Não, como que vai passar nesse buraquinho do barco? Como que ah, passa nesse buraquinho do barco? Ah, quase passei, quase passei. Dá pra passar. Ah, vai que dá pra passar, Dá junto. muito pra passar, é muito fácil. Não! Foi, foi por questão de, de pau de japonês. Se você é japonês, descendo é japonês, por favor não fique ofendido, eu sou uma zoeira desse vagabundo, desse midor aí. Racista. Oh! Eu vou cobrar aqui. Tá? Você não vai, você tem que deixar um botãozinho. Então, aí, passou! Eita, meu Deus! Que você Não falou, deu nem tempo de pensar, buguei. Opa, opa. Pera, eu já, já entendi. Hum. Praticadinho. Aqui, ó. Você já. Ah, mentira que eu bati no ouvido. Ah, Pronto. merda. Passei. Tem que passar no vão, né, velho? Não. Rapera aí. Se passar, você é gay. Ai, Nossa senhora, eu... esse é mó difícil. Ai, eu vou pular o. mapa foi. não carrega. Ah não, mano, esse aqui é um mó, mó ruim. quando o seu mapa não carrega. Bate, quase. Quase que eu fiz, velho. Aham. Você tá em qual? Nossa, mano. Consegui, consegui. Tô no terceiro agora. Eu tô no do carro já. Nossa, já mano. todo... nove Nossa. Não, velho. Não, não. Ué, cadê? Cadê o portal? Achei. Ah, o do carro. Isso daqui é fácil. Não, é ah, o mapa não carro, carregou. Carregado. Demorou um tempo para carregar. Verdade. Uh, bah, passei de primeira o quarto. Cadê o portal? Sei lá Ai, Pronto, tô no quinto. Ô oh, merda, buguei nessa borda desse carro. O quinto é esse, é esse aqui. Só faltava Eu a inveja de não tô tocar pra bloquear. Ah, não, mano. O quarto é o mais fácil, velho. É, mas você não vai achar o portal. Ah! É fácil, né, João? Ô, João, você tem que fazer o seguinte, passar no meio e ir pra trás, assim, pra cair no buraquinho inteiro. Mas, 3, 3 Aê. segundos Aê Ah, não, gay, eu sou o Sean de Jr Cara, o Shondi Jr. sempre tá aqui, né, velho? Existão Por que ele não morre chan? logo da existência? Não mudaria merda nenhuma. Morre da existência ou merda Morre da existência Tô ficando louco Eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco Eu não tô louco o meu ovo, filho da puta Mas... Pode não ter sido desmonetado Ae, passei de 7 milionésio se... Você não tá no meu jogo? Tô no segundo, tô sim você não tá na minha partida. Ah não, véi. Vai começar a minha, vai. Deixa assim mesmo, véi. A, a assim dos mesmo. aranha, é das aranhas. Nossa, velho. Esse que eu tô é o, é o da, das flechas, velho. Primeiro é o das aranhas. Ah, ah, se não. eu ficar preso nessa teia, vai tomar no. Tá putinho, tá? <risos> Cala a boca, olha quem fala. Taputinho, <risos> tá? Putinho, tá? Ah, caí na teia, mas que delícia, viu? Mas delícia aqui, só se for aquele delícia do Jonathan Mendes. Mas ele tá morto. Uh... Prefiro mais frio. <risos> Prefiro mais frio. Nossa, mano, tem um cara... Meu Deus, eu tô caindo comigo e o coração me travou. Aí. Help me let it Ah, mano, eu vou ter que cortar ah, tá. essa partida, né, velho? Ou não. Você pode só deixar o áudio. Não! <risos> <risos> Muito Nossa, mentira! Japonês, que eu passei velho, cego, eu não passei, cara. O João, eu, eu passei de, na... de japonês. Eu não passei, velho. O João, eu passei a fase na cagada. Eu tava cego, sabe? Quando a visão buga, ah. foi assim: como é que se passa Mano, esse trem? Não de japonês, cara. Mano, como Ah, mentira, então que você tem que vir cair no, ah, beleza. Eu caí bem em cima do slime. Bom, morri delícia, hein. merda ah, Seu virgem. Merda Aê! Ah, não. Ah, não. Ainda tô no... Tô no quarto. Ah, mano. Mentira. Vai tomar no olho ah, do rato. Ah, velho. Esse das árvores. Try alguém Ah, não, velho. ou oh, é, é, é, é. Conta uma piada pro vídeo ficar engraçado, já que tá uma merda, né? <risos> Eu sou bonito. <risos> Yeah, man. Beleza Ah, não Esse oh, não Ah, não, véi Olha o chum aqui Oi, chum de Já Júnior Já morri, ah? ah, beleza oh, Ah, ah, ah véi, Olé véi, o é hack, véi É, João. é o modo hacker Não, volte para, para 2016, bom. por favor Assim. Nossa! Frenético. Agora os players são transparentes. Agora eu, eu também. Eu tô transparente um tá? que delícia. Ah, não, velho. Tô ficando bravo já. Doutor Benner. Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, são merda. Eu sempre fui furioso. Tô furioso. Ah galera, eu não vou ser o Hulk Beleza Na Numa série aí que eu vou fazer Então, não é estranho Eu só fiz isso por zoeira mesmo Beleza e, Então, é, é continuar com o vídeo aí Tá de nervoso de, de que gravar que grava esse vídeo comigo Você não quer dizer de jogar ali? É aí Beleza, eu... não dá pra enxergar a, a, a, o vidro manjeta Delícia Legal, né? É, verdade, parece. Ah, não, velho, é invisível, mano, o preto. Daqui a pouco vai a, dar pra dar skip. O vidro mesmo. africano do, da desgranha? É o quê? O que, que você falou que ele tá morto? Que? Tu falou alguma coisa disso, hein? Eu falei vi... pra. Por quê? Aê, skip! Ai, é, ah, isso aqui é fácil, isso aqui tá quase decorado. Ou oh, vidro da... Oh! é Family Kremlin? Ah, o vidro é teu não, meu. <risos> Fala assim, ó, é... Ô... Oh, é... Skip. Skip... Ou oh, Family Kremlin. Ou oh, oh, Family Friendly, sei lá. Aí, é, pra onde eu tô no 4? Eu, eu tô no 3 ainda. Ah, o 3 é fa... o meu fácil. O 3 é um pouquinho fácil. Eu só tô o 3 tá no um nível, fácil. nível fácil, animal. E eu não tô conseguindo passar. Meu nariz não, não, não aconteceu nada aqui. Não, ah, não. Só não estourou, né? Não. Só, só vou 3 litros de ranho. Peraí, é verdade, ranho. Ah, se fala líquido sei. ou quilo? Não sei. Porque quilo. tem vezes que ele tá meio sólido, tem vezes que ele tá Nossa, não sólido. Véio. Esse daqui é difícil pra caceta. O 4? Uhum. Hum. Tão difícil que eu acabei de passar. Não, mentira passei não quase passei por Puro... a ah, passei passei sim claro passei todo dia oh, não! morre morre seu Pronto. lixo nossa mano não não não em uma partida eu fiquei em segundo e logo em seguida nem apareci cara que esse conseguindo... não, não tá mas galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô com essa skin de peixe, porque a gente tá no raio M... MC. No high MC no isso acontece. Mas espero que vocês tenham gostado e fa. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Vão. vão. Ah, aí, não deixem o lixo espalhado aí, não, tá? Isso sim é coisa de babaca. Vão.